Olá pessoal, no vídeo anterior, eu conversei com vocês sobre as prefeituras que retroagem a cobrança do ISS em relação àquelas sociedades que têm tipo societário limitada. E o que é pior, daquelas sociedades que têm o tipo societário limitada e que nunca esconderam isso do fisco. Isso consta do cadastro desde a Constituição. Falamos então da impossibilidade desta retroação. É, essa mudança de entendimento não pode retroagir, sobretudo para a cobrança é, do tributo sobre o faturamento da sociedade. Muito bem, mas neste vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre a questão do tipo societário limitada. Independentemente de retroagir, vamos falar agora sobre esta forma de constituição da sociedade e se, de, se realmente... Essa forma de constituição, tipo societário limitada, é suficiente por si só para desenquadrar a sociedade do regime de tributação do ISS em valor fixo, conhecido no município de São Paulo como é, SUP. Pessoal, as prefeituras, é, seguindo aí né, o que foi feito pela prefeitura de São Paulo, elas ainda têm adotado esse entendimento. É, se você é uma sociedade limitada, você perde o direito de pagar ISS em valor fixo. No município de São Paulo, inclusive, é, vocês sabem, eu já tra tratei disso aqui no canal, tem vídeo sobre o assunto, eles instituíram a declaração das sociedades uniprofissionais, a chamada Desup. Na DESUP tem lá uma pergunta dizendo assim. A sociedade adota o tipo societário limitada? Se você responder sim, você está automaticamente desenquadrado do regime. Vejam então que São Paulo ela, ele instituiu uma declaração anual, eletrônica, em que ao responder uma pergunta você é sumariamente desenquadrado. Os outros municípios ainda não têm essa declaração, mas se você perguntar se eles detectarem, eles não vão permitir. Em resumo, significa dizer o quê? Se você levar hoje um contrato social na prefeitura é, para fazer a inscrição municipal, e se nesse contrato social a sociedade fez a opção pelo tipo societário limitada, na hora da inscrição eles vão barrar o ISS fixo. As prefeituras do Brasil estão impedindo só pelo fato de você ter escolhido ser uma sociedade simples, limitada. Mas será que isso está certo? Bom, eu já gravei vídeo aqui no meu canal, ele está à sua disposição, inclusive, lá atrás. Eu sempre defendi que isso estava errado. É, de maneira técnica, com os argumentos técnicos, nós sempre mostramos aqui que a prefeitura estava misturando as coisas. Uma coisa é a responsabilidade pessoal pelos seus atos, exigida pela lei que rege a profissão. Outra coisa é o tipo societário limitada que limita a responsabilidade patrimonial, a responsabilidade é, trabalhista, enfim, a responsabilidade da sociedade e não do sócio em relação aos atos que ele pratica. Isso, isso sempre foi é, defendido por nós, inclusive nesse canal. É, aos poucos, os processos judiciais tratando desse assunto Eles foram ganhando corpo é, Eles estão, estão sendo, foram julgados na primeira instância Estão chegando no Tribunal de Justiça E principalmente, muitos deles já passaram por, é, pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília Vocês sabem, eu costumo esclarecer isso sempre nas minhas aulas Lá em Brasília, nós temos dois tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, esta matéria envolvendo a questão do tipo societário e a tributação do ISS em valor fixo, é uma matéria que é julgada, é, nós, nós costumamos dizer que é uma matéria infraconstitucional, portanto, ela é julgada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o STJ, felizmente, felizmente, é, interpretando da forma adequada o assunto, ele fez uma revisão de suas decisões, porque existiam sim decisões que entendiam que o tipo societário limitado era um empecilho, existiram, tá? Mas as mais recentes decisões, houve uma reviravolta na jurisprudência, que bom, que bom, e as mais recentes decisões, elas é, são no sentido de que o tipo societário limitada por si só não é motivo para desenquadramento da sociedade do regime de tributação do ISS em valor fixo. Olha que excelente notícia. Ou seja, se você aí que está me assistindo é contador, é, representante legal de uma sociedade é, cujo tipo é limitada, fique tranquilo, você pode recolher o ISS em valor fixo sem a necessidade de alterar o seu tipo societário. Então, gente, então, essas decisões do, do Superior Tribunal de Justiça são recentíssimas, elas vão, é, com toda certeza, elas vão é, vincular as decisões dos tribunais e dos juízes de primeira instância, que ainda insistem na tese ultrapassada. Eu tenho visto muitas decisões de juiz de primeira instância, que, é, é, cuja, cujo fundamento é a decisão ultrapassada. Então, vale a pena recorrer, fazer com que esses processos cheguem a Brasília, para que possa a decisão que contrariou a, a, a, o entendimento atual, que ela seja revertida. Se persistir alguma dúvida sobre esse assunto, eu estou à sua inteira disposição. Repito que aqui no, nosso, no meu canal, é, neste vídeo, é, tem o meu telefone, tem o meu e-mail. Vale muito a pena você é, defender os seus interesses e defender o exercício de um direito. A prefeitura não pode cobrar ISS sobre o faturamento só pelo fato de que você é uma sociedade limitada pessoal quero reforçar o convite se você está gostando do conteúdo dos vídeos não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal é... fazendo a inscrição você é avisado quando sai um vídeo novo eu vou continuar tratando do tema e no próximo vídeo eu quero abordar a questão daquelas sociedades que infelizmente por imposição por se sentirem refém de uma situação e elas decidiram lá atrás é, confessar e parcelar uma dívida que agora estão descobrindo que de repente pode não existir. Vai ter que pagar aí por longos anos uma dívida que não existe. Será que tem jeito? Eu trato disso no próximo vídeo. Até lá e não perca! Um grande abraço a todos!